Ganhei na sorte É Não é a sorte da lotérica não, viu gente Ganhei na sorte O que você ganhou? Você ganhou uma excelente família Você ganhou uma excelente esposa Você ganhou um excelente filho ou filha Mas Como ganhar? E como manter Esse prêmio maior? sabe como? respeito dignidade o mais importante ainda o amor por isso que eu ganhei na sorte e como fiz isso amando respeitando e tendo dignidade então eu tenho quase certeza que você também ganhou na sorte a ah, seu prêmio é muito grande então Valorize o seu prêmio. Dê uma flor para sua esposa. Faça poemas. Cante para ela. Escute os seus filhos. Elogie seus filhos. Faça tudo o melhor para ter uma família perfeita. Sendo assim, o mais importante é continuar com o prêmio. E o prêmio maior para um homem é o respeito. Então, Tenha respeito por tudo. Não fale palavras pervertidas, fale palavras bondosas, palavras que edificam, palavras que animam. Por isso, que o prêmio que você tem hoje, agradeça a Deus por ter uma família que lhe respeite, uma família que mostra dignidade para você. Por isso, se você gostou, clique aí, se inscreva, compartilhe, para que eu possa colocar mais vídeos importantes, mais vídeos legais, mais temas que possam realmente ajudar cada um de nós. Muito obrigado pela paciência, por estar aqui ouvindo o meu canal, pela sua preocupação de chegar até aqui e que Deus abençoe a cada dia. WHS Show Reflexões agradece por você estar ouvindo ou assistindo esse vídeo. Então, se você gostou, compartilhe.